Você sabia que desde a Grécia Antiga a gente já sabia calcular a distância da Terra para a Lua? Sabia que o primeiro relógio que nós construímos usava a sombra para marcar as horas? Isso e muito mais eu vou te explicar hoje na nossa primeira aula de ótica geométrica. Eu sou Vitor Mardoc, professor da plataforma Bioexplica.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 A ótica geométrica vai ser a parte da física que vai estudar o comportamento da luz, sem se preocupar com a sua natureza. Eu não estou preocupado em analisar se a luz ela vai ser uma onda, uma partícula, que tipo de onda ela vai ser. Eu vou me preocupar com o comportamento da luz. E aí a gente tem que conseguir definir a luz segundo essa perspectiva prática. A gente vai definir que luz é o agente da visão, isso quer dizer que eu só enxergo, que só existe visão se houver luz. Se não tiver luz, não tem visão. É importante também que a gente consiga representar esses raios de luz para que a gente possa montar os nossos desenhos e esqueminhas. Um raio de luz, para a gente, vai ser um segmento de reta orientado, dizendo da onde essa luz está saindo e onde essa luz está chegando. Se eu tiver um conjunto de raios de luz, eu vou ter... Feixes de luz que podem ser de formatos variados. Então, recapitulando, a luz ela vai ser o agente da visão e nós vamos representar os raios de luz por um segmento de reta orientado, dizendo de onde ele está saindo e onde ele está chegando. Tão importante quanto a gente definir o que é luz é a gente definir o que são, perdão, quais são os meios de propagação da luz. Tá bom. Eu vou ter aqui o um meio transparente, translúcido e opaco. Mas o que é isso? Um meio transparente é aquele meio onde a luz ela consegue atravessar sem sofrer desvios dentro do meio. Quer dizer que dentro do meio a luz vai se propagar em linha reta. Dessa maneira, a imagem que é formada é uma imagem nítida. Então não te esquece disso quando a luz ela atravessa um meio transparente ela atravessa sem sofrer desvios e por isso a imagem do outro lado é uma imagem nítida já o um meio translúcido é o meio onde a luz ela não vai passar de maneira regular olha aqui no desenho ela está passando toda doida isso quer dizer que quando a luz atravessar e chegar do outro lado a informação ela vai estar tá confusa como essa informação ela vai estar tá confusa, eu vou ter uma imagem de baixa nitidez. Tu quer entender melhor? Pega aí na tua casa uma folha de papel e põe na frente do computador. Tu consegues ver que atrás da folha de papel tem alguma imagem, tem alguma coisa, mas você não consegue ver com nitidez. Isso porque, nesse caso, essa folha de papel é um meio translúcido. Já o meio opaco é aquele meio que é tão denso, mas tão denso, que a luz ela não consegue atravessar. Por exemplo, esse quadro. A luz bate aqui e você não consegue ver o que tem atrás, porque ela não consegue atravessar o quadro. Deu para entender? Eu vou sair agora aqui da frente, tu vais bater um print do quadro para você poder montar os seus resumos, tá bom? Então vamos lá, meus bebês, continuando. Nós vamos falar agora das fontes de luz e vamos aprender a fazer as suas classificações. De acordo com dois parâmetros: quanto à natureza dela e quanto ao tamanho. São duas classificações que vão ser importantes para a gente, tá bom? Então vamos primeiro definir o que é fonte de luz. Fonte de luz para a gente é tudo que é visível, simples e direto, meu filho. Se você enxerga, é fonte de luz. Se você não enxerga, não é fonte de luz. Fechou? Vamos continuar. Bora classificar agora de acordo com a natureza da minha fonte de luz. A minha fonte de luz ela pode ser uma fonte de luz primária ou ela pode ser uma fonte de luz secundária. A fonte de luz primária é aquela fonte de luz que vai possuir luz própria. Ela emite luz. Já a minha fonte de luz secundária, ela não possui luz própria. Ela vai refletir a luz que vem de uma outra fonte. Então, olha lá. A minha fonte de luz primária possui luz própria. Exemplos de fonte de luz primária. Sol e lâmpada acesa. Um fósforo, quando está aceso, são fontes de luz primária, que possuem luz própria. Agora, a minha fonte de luz secundária não possui luz própria. Se ela não possui luz própria, como é que eu enxergo essa fonte de luz? É porque ela vai refletir a luz de outra fonte. Tá bom? Exemplos. Olha a pegadinha que pode vir na tua prova. A lâmpada é primária ou secundária? Depende. Se a minha lâmpada estiver acesa, ela é uma fonte de luz primária. Mas se a minha lâmpada estiver apagada, ela é uma fonte de luz secundária. O exemplo que é mais comum de vir em prova é a Lua. O satélite natural da Terra não possui luz própria, ele apenas reflete a luz do Sol. Deu para entender? Olha lá, essa é a nossa classificação de fonte de luz de acordo com a natureza. Agora, uma outra classificação importante para gente vai ser a classificação quanto ao tamanho. E aí, quanto ao tamanho, a minha fonte de luz ela pode ser pontiforme ou ela pode ser extensa, aí vamos lá gente, sem muita enrolação. Uma fonte pontiforme é uma fonte que tem dimensão desprezível, ou seja, uma fonte pequena. E a minha fonte de luz extensa é que tem dimensões consideráveis, ou seja, grande. Só que eu acho que tu já entendeste que Pequeno e grande é um referencial que não é absoluto. O que é pequeno para mim pode ser grande para você. O que é grande para você pode ser pequeno para mim. Como é que a gente vai conseguir organizar melhor essa ideia na, na, na tua cabeça, no caso? Olha lá. Aqui eu tenho a minha fonte de luz pontiforme. Ó, fonte pontiforme, tá? A gente representa ela por um pontinho, porque é isso que pontiforme é, algo pequeno. E aí, quando eu desenho os raios de luz saindo da minha fonte pontiforme, eu botei aqui um obstáculo e aqui um anteparo. Meu Deus, Mardoc, o que é um anteparo? Gente, um anteparo é um lugar onde a luz ela possa ser projetada. Uma parede, por exemplo, é um anteparo. Então, olha lá. Nós conseguimos ver que alguns raios de luz eles chegam até o meu anteparo e outros raios de luz não chegam. Essa região onde os raios de luz não chegam é uma região que não vai ter iluminação. Essa região que não tem iluminação é chamada região de sombra ou umbra. Então, a minha fonte pontiforme, quando ela iluminar um ambiente, eu vou verificar alguns pontos de sombra. Fechou? Vamos olhar agora o que é a minha fonte extensa. Olha, a minha fonte extensa, eu estou representando aqui como várias fontes pontiformes, ou seja, já é algo que tem um tamanho considerável. Quando eu desenhar os raios de luz emergindo, eu vou verificar então, olha lá, que nessa região aqui roxa, nenhum raio de luz chega. Se nenhum raio de luz chega, é porque eu tenho sombra, acabei de te ensinar. Entretanto, existe essa outra região aqui com pintinhas rosas, aqui em cima e aqui embaixo. Que onde? Uns raios de luz chegam e outros não. Então vai ser uma zona que vai estar tá parcialmente iluminada. Essa zona que é parcialmente iluminada é chamada de zona de penumbra. Então olha lá, como grande e pequeno é um referencial que não é exato, a gente vai usar o seguinte, quando a minha fonte de luz ela produzir apenas sombra, ela é uma fonte de luz pontiforme, uma fonte de luz pequena, pontual. Agora, quando a minha fonte de luz ela produzir sombra e penumbra, ela vai ser uma fonte de luz extensa, de tamanho considerável. Agora, eu vou sair da frente para você bater print no nosso segundo quadro da aula de agora, tá bom? Vamos lá, galera, Tá faltando apenas um tópico para a gente finalizar essa nossa primeira aula. Esse tópico ele é muito importante, que ele é bem cobrado em vestibular. Aquele início que nós vimos antes é mais uma parte conceitual, introdutória. Mas essa parte aqui não, ela vai ser bem importante para as tuas provas, tá bom? Vamos falar agora do mundo das cores. Nós vamos entender agora por que os corpos têm as cores que nós enxergamos. Por que, por exemplo, essa camisa que eu estou, ela é preta? Por que ela não é azul? Por que essa bolinha aqui ela é verde? Por que ela não é amarela? O que é uma luz amarela? Vamos dar uma olhada nisso agora. Bom... A luz que chega pra gente aqui no planeta terra é a luz branca tá você tem que entender primeiro que branco não vai ser uma cor não vai ser um espectro de luz na verdade a luz branca ela é o que a gente chama de luz policromática ela contém várias cores para ser mais preciso sete tudo bem as cores que a luz branca contém são vermelho alaranjado amarelo verde azul anil e violeta. Tudo bem? Aqui elas estão na ordem crescente de frequência. Olha o que acontece, cara. Então, quer dizer que quando eu misturo vermelho, Laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, eu tenho a luz branca. É uma luz que é composta de sete luzes de sete cores diferentes. O vermelho, alaranjado e o amarelo compõem a família do que nós chamamos de família das cores quentes. A família do vermelho. Aí vamos lá, uma aulinha de inglês agora. Vermelho em inglês, red. Então a gente vai dizer que essas três cores são da família do vermelho. R, red, vermelho em inglês. O verde é uma cor que nós chamamos de cor neutra. Então, o verde em inglês eu vou chamar de green. E azul, anil e violeta são as cores frias. As cores frias representam a família do azul. Azul em inglês, blue. Nós temos assim, formando o sistema RGB. O que são? O que é um sistema RGB? O sistema RGB é um sistema de formação de luz que utiliza apenas as cores primárias, que são vermelho, verde e azul. Olha, não te esquece, eu estou falando de luz. Isso aqui não é tinta guache, tá bom? Por exemplo, se eu quero visualizar uma foto no meu computador, para o sistema de tela, eu vou utilizar um sistema de visualização RGB, porque eu vou enxergar bem as cores. Agora, se eu for fazer uma impressão usando o sistema RGB, essa impressão ela vai sair com uma boa qualidade? Não, não vai, porque mistura de cor em tinta é diferente da mistura de cor em luz. Fica atento, eu estou falando de luz, tá bom? Então lembra, eu tenho aqui as cores primárias, que são vermelho, verde e azul. Se eu misturar as cores primárias entre si, eu vou obter as cores secundárias. Vamos ver quais são. Quando eu misturar vermelho e verde, eu tenho o amarelo, que é uma cor secundária. Quando eu misturar vermelho e azul, eu vou ter magenta. Ai, Mardoc, mas eu aprendi lá na música da Xuxa que vermelho e azul dá roxo. Da violeta. Como é que tá me dizendo que dá magenta? É porque a música da Xuxa que tu escutava quando tu era criança falava de tinta guache. Eu tô falando de luz. Então quando eu misturar luz vermelha e luz azul eu tenho magenta. E quando eu misturar azul e verde eu tenho ciano. Essas três cores são as nossas cores secundárias. Bora continuar. que eu entendi então que a luz branca ela é composta de sete cores que representam as famílias das cores primárias e que se eu misturar as cores primárias, eu tenho as cores secundárias. Mas tu falaste para mim que tu ias me explicar por que eu vejo tua camisa preta e não verde, por que eu vejo a bolinha verde e não amarela. Vou te explicar agora. Vem cá. Quando a luz branca, que eu representei aqui por um tracinho preto, tá? Ela chega em um corpo, esse corpo ele vai absorver luz ou refletir luz, ou ambos. Por exemplo, um corpo que é verde, eu só consigo enxergar ele verde porque ele está refletindo luz verde. Então esse corpinho aqui, ele absorveu a luz vermelha, a luz alaranjada, a luz amarela, a luz azul, a luz anil e a luz violeta, mas ele refletiu a luz verde. Então esse corpo parece verde porque ele absorve todas as outras cores, mas ele vai refletir a luz verde. De modo que aqui o meu observador vai enxergar esse corpo verde. Ora, se eu iluminar um corpo vermelho com luz branca, esse corpo ele vai absorver alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas ele vai... Refletir a luz vermelha de modo que o meu observador vai enxergá-lo vermelho. Agora, bora para esse último exemplo que ele vai ser muito importante. E se eu tenho aqui um corpo que está alaranjado e eu jogar nesse corpo que é alaranjado uma luz verde? Olha, lembra, se o corpo ele é alaranjado, ele reflete apenas o alaranjado, todas as outras cores ele absorve. Moral da história, esse corpo laranjado, quando for é, iluminado por uma luz verde, não vai refletir nada. E aí, o meu observador vai ver esse corpo preto. Então, o preto, pra gente, ele vai ser a ausência de cor. Um corpo, como a minha camisa, é preta quando ela consegue absorver todas as luzes e não reflete nenhuma. Agora, se um corpo for branco, como o quadro que eu escrevi, é porque ele recebe luz branca e ele reflete todas as sete cores. É por isso que a gente costuma dizer que em um dia quente é melhor usar uma camisa branca, porque ela é mais fresca. Por que nós dizemos isso? Porque a camisa que é branca, ela está refletindo todas as cores. Ela está refletindo a maior parte da energia que chega nela. Enquanto que o preto, como essa minha blusa, ela vai absorver todas essas cores, absorvendo a energia, provocando um aquecimento maior. Deu para sacar? Olha lá, galera. Só recapitulando. Falamos hoje da definição de luz, da representação, dos meios de propagação, falamos também das fontes de luz e as suas classificações, e falamos também